essa dessa paisagem, essa paisagem que está atrás de mim, né, que é composta de, de árvores né, e, e depois os reflexos que ficam na grama e as próprias folhas caídas. Né, e vejo como nós aproveitamos mal tudo que está à nossa volta. Né. Isso aqui é um uma coisa maravilhosa né, de, de, de vida. Né? Eu, eu é, creio que uma das coisas que me beneficiou muito foi o fato de eu ter aberto minha cabeça para a espiritualidade de uma forma uma forma um pouco mais, mais livre, né? Onde eu comecei a questionar todas as coisas. Que comecei questionando a mim mesmo, né? Acho que é, o, é o fundamental a gente ter coragem de se auto-questionar e falar assim, mas o que, que eu sou, né? O que, que, eu, que eu posso fazer para melhorar? Quais são os meus erros, né? Qual é a minha realidade? Onde eu consigo chegar? O que eu posso fazer, né? Eu acho que isso dá uma mudança muito grande. É, quando a gente questiona a si mesmo, já é um começo de autodescoberta, né? porque nós não conseguimos ver é, o que nós somos, nós nos acostumamos. E talvez seja um pouco cansativo para as pessoas né, pensar nessa parte de e se rever, né? Então, se você tem alguma característica que te atrapalha, uma timidez, uma raiva, uma mágoa, é bom olhar isso e falar por que, que eu sou assim. Né? Nós aprendemos que, que essas coisas são normais. Né? Eu não vejo que isso é normal, não. O normal é, é ser absolutamente feliz, tranquilo, com as emoções estáveis, não, não dependendo de onde você está, né? Não dependendo daquilo que você passa, do ambiente que você vive, nós temos que conseguir é, nos rever, né? Porque isso é um aperfeiçoamento, né? Aperfeiçoamento espiritual não começa na espiritualidade, ele começa na nossa consciência. Anota o que eu tô falando, porque sua consciência ela tá tanto na dimensão espiritual quanto na dimensão física. Daí a gente acha que praticando coisas espirituais está evoluindo. Não, você só está praticando coisas espirituais. Se a, se a espiritualidade depende da consciência, nós vamos ter que usar a nossa razão, o nosso bom senso, para nos rever. Né? Nos rever nesse mundo físico, que é um espaço maravilhoso de contato com, com relacionamento de todo tipo, né? onde você pode tocar, você pode... É, ver as árvores, você pode ver os animais, pode ver as pessoas, pode ver você mesmo, né? Na relação com tudo que existe. Então, é, praticar algum tipo de coisa espiritual vai apenas te dar uma noção melhor da espiritualidade e talvez acrescentar conhecimento que você possa usar. Mas esse conhecimento... É ele precisa acontecer, né? A gente não pode ler um livro e falar que legal, né? aprendi alguma coisa. Não, você só aprendeu se você colocar em prática, se você sentir, se você tiver experiência, ler e não, não conseguir fazer, não é aprendizado. Quer dizer, é o que eu penso, mas posso estar errado também, né? Mas se você aprende a, é, a fazer algo, né? Você faz um curso de... de é, de plantio, né? Aí você fala, puxa, já fiz o curso, já sei. Não, você vai ter que plantar, né? Se você, você não plantar, não acompanhar o crescimento de algo, não, não entender um pouquinho de solo, de água, do sol, do ar, né? Das épocas, das estações do, do ano. Aí você não, não, não sabe, você não sentiu, você não participou. E nós temos que participar da nossa própria vida se a gente quiser ser melhor, né? Então... o conhecimento ele precisa ser exercido, né? Ele não pode ser só colocado na prateleira... Né? Não, você vai comprar 5 mil livros, colocar na prateleira e falar... olha, eu sou uma pessoa inteligente e sábia porque eu tenho 5 mil livros... aí você nunca leu nenhum... então não é, não é o caminho, né? <risos> eu vou falando... mas eu espero que o que eu fale sirva para alguma coisa porque a palavra nesse planeta ainda é importante, né? Talvez chegue o um momento em que a nossa evolução seja é, uma coisa tão bacana, né? Que a gente não precise fazer esse tipo de relacionamento através da fala e nem do olhar e nem de nada, né? A gente vai ser o todo. e todos os movimentos que acontecerem à nossa volta serão movimentos nossos, né? Movimentos do todo, de tudo que está acontecendo. Você não vai precisar se comunicar. Você é. Difícil entender isso, mas eu creio que um dia a gente chega lá. Ufa, lá vou eu. Eu andei mais ou menos uns... 50 metros para baixo, 50 para cima, estou retornando aqui ao chalé, um sol lascado, né? o sol aqui está a tá uns 30 e poucos graus, e eu vou continuar caminhando. Ufa! Então vou fazer uma pequena volta aqui e encerrar.